É imprescindível manter-se firme e, de forma idônea e renitente, objetivar-se nos ideais. Mas para isso é necessário também cuidar-se para não se perder, refletir se realmente se encontrou, ser resiliente naquilo que se predispôs, consolidando as bases que sustentam os conceitos hegemônicos, que fundamentam toda uma filosofia de vida, reverberar o paradigma, preconizar de forma a salutar a doutrina fundamentada nessas mesmas bases que sustentam o que fundamentou a filosofia de vida. Porém, o paradigma por si só deve ser salutar, transverberante, atemporal, profundamente relevante e comprove indubitavelmente ser côncio, sólido e edificante. Possuir um conceito simples, e esta simplicidade contribua, edificando do mais nécio ou mais sábio, que através do que se entende torna-se hábil, já que a doutrina a ser implementada é tão fácil de assimilar, a questão é que muitos, por se julgarem algo mais, exageram por demais, convertem a simplicidade da praticidade em ideias psicodélicas que fragmentam a sã doutrina. Por isso se perdem em si mesmos, levando a tantos outros também a se perderem naquilo que não entendem já que equivocadamente aprendem ensinamentos tão deturpados de mentores mal-intencionados que dirimem a sã doutrina, desvirtuando ideias tão simples e tão nobres, convertendo em miseráveis e pobres seus volúveis e voláteis seguidores, que abriram mão da idoneidade para serem subservientes de seus protagonizadores, que desprezam a sã doutrina e toda a sua hegemonia, que são base de uma sublime e elibada filosofia de vida. Uma filosofia de vida consolida-se no campo das ideias, ideias estas que estabelecem por si, por intermédio de princípios, e esses princípios dignificam ou denigrem a essência da humanidade. Não há como estabelecer um processo se não houver um paradigma em que pelo qual esses mesmo, este mesmo processo se paute invariavelmente em um paradigma idôneo. Isso torna-se o processo profícuo, fazendo com que toda a consciência a respeito dele seja... Hegemônica A hegemonia de uma filosofia de vida somente torna-se eficaz e digna de credibilidade quando os protagonizadores desta mesma filosofia sobrepujam a mesma, tornando-a digna de credibilidade. Ou, quando os mesmos fazem da sua própria filosofia de vida um exemplo a se seguir, um exemplo a se mirar tornando o seu legado maior e mais importante do que a própria estadia neste mundo. O homem é aquilo que ele traz dentro de si, e o que ele traz dentro de si pode tornar-se maior do que sua vontade de viver, fazendo dele um visionário, e se a sua ideologia é profígua, ainda que esteja morto, perpetuará em seus frutos fazendo deste mesmo homem um paradigma que se eternizará como conceito na mente das pessoas, transformando a nossa sociedade em uma coletividade harmônica, hegemônica, edificante. Eu sei que para muitos isso parece apenas uma utopia, mas também sei que nós podemos... Basta acreditarmos profundamente em um bem comum e que este bem comum esteja acima dos interesses subjetivistas para que o coletivo transceda de forma consciente. Podemos comungarmos e nessa comunhão estipular uma sólida união, reverberando uma consciência coletiva que respeite as diferenças ainda que haja divergências, que se prevaleça o bem comum, no conflito das ideias, que se priorize a idoneidade, que seja sedimentada na verdade, para que se polarize a dignidade. E todo ser humano, até mesmo de quem se contraponha, porém, que ao se opor se disponha, a salvo o bem comum maior, que é a bandeira da liberdade e que se protagonize a adversidade e que jamais seja cesseada, porém sempre policiada, combatida e rechaçada, quando um viés ideológico deturpa a causa maior que é o bem comum da sociedade, que não seja pela força ou violência, sim pela sublime decência que se vale de sua independência, mas sempre com toda prudência, contrapõe os fatos que venham dirimir de a demência de qualquer autocrática imanência, que os formadores de ideia não sejam omissos e coniventes, que não sejam apenas uns obstinados em sua ideologia, mas que haja divergentes, porém influentes, que de forma exponencial jamais tornem-se o dono do seu arraial ou do arraial de suas ideias, que promulgam a consciência coletiva. Que todos tenham direitos mas que cumpram com os seus deveres, sendo que o maior dever é respeitar o direito de outro. Que, paradoxalmente, o socialismo e a democracia ou qualquer tipo de ideologia faça de sua filosofia algo profundamente submisso ao ser humano, e que esse ser humano tenha a humildade de reconhecer que somos parte de uma sociedade que está acima de tudo e precisa ser respeitada resguardando a sua supremacia que sempre esteve acima de qualquer ideologia pois ela é feita de seres seres humanos como eu ou como você